Fala pessoal, mais um DET no Canadá começando para vocês, estamos de volta com o canal e hoje eu vou mostrar para vocês as primeiras diferenças dos apartamentos aqui no Canadá dos apartamentos no Brasil e já tem a diferença aí que tá os cachorros latindo por aqui então vamos começar esse vídeo, fica comigo e check it out, vem conhecer o nosso novo apartamento e saber as diferenças por aqui Então vamos lá, pra começar o vídeo pra vocês, a gente tá na nossa nova casa, no último vídeo eu comentei com vocês que a gente tava com algumas mudanças mas nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês as diferenças entre um apartamento aqui do Canadá e um apartamento do Brasil que parece que é a mesma coisa, mas não é, tem bastante diferenciação aqui, principalmente por causa do clima e eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa casa fazer um tour pra vocês, meninas! Então pra começar, a... aqui é o nosso hall de entrada do apartamento e logo aqui na entrada, normalmente a maioria dos apartamentos canadenses, tá meio bagunçado isso aqui, tá gente? Normalmente os, os apartamentos canadenses têm esse armário para poder guardar os casacos de frio, né? Então a, a gente usa isso uma boa parte do, do, do ano aqui no Canadá. Então a gente já deixa aqui na porta para quando eu sair já pegar os casacos de frio e ir embora depois só chegar aqui botar de volta. Então fica meio organizado. Então tá é uma baguncinha nossa aqui ainda, mas a, basicamente esse armário serve para guardar as roupas de frio né, no inverno canadense. Aqui na entrada dos apartamentos, normalmente a galera deixa uma bancadinha aqui, um, algum aparadorzinho aqui pra poder colocar os tênis, né? A galera normalmente não entra com tênis aqui no apartamento. Eu tô de tênis hoje porque, na verdade, o nosso apartamento ele não tem nenhum carpete. Então, é mais pra galera que tem carpete nos apartamentos aqui de deixar o tênis na entrada. A gente não liga tanto pra isso, mas a gente tenta deixar de vez em quando aqui na entrada e quando a galera vem já é bem comum que as pessoas entrem no apartamento e já vão tirando tênis, assim, sabe? Então, é uma coisa bastante comum aqui no Canadá, bem cultural. Aqui a gente fez um home office para a gente poder atender a galera que está querendo vir aqui para o Canadá. Então a gente está trabalhando aqui no home office, a gente fez uh, essa pintura, a gente organizou todos os móveis, montamos tudo por aqui. Uh, e aqui é o nosso espaço de trabalho hoje para atender todos vocês que querem vir aqui para o Canadá. E a gente consegue também, obviamente, dar para downtown, ajudar todo mundo que está chegando por aqui. Então esse é um espaço que a gente construiu para poder trabalhar. Eu vou explicar para vocês algumas outras coisas. É... Isso daqui é um negócio interessante aqui no Canadá. As paredes aqui, elas são feitas de papel, basicamente. As paredes, elas são todas feitas de drywall ou algum outro material que não é muito sólido. Então, quando você vai furar alguma coisa aqui na parede, normalmente se usa isso daqui, ó. E aqui ele fala onde você pode furar, ó. Então, se tá vermelho é porque você pode furar. Aqui... Aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui pode. Não me pergunte como isso funciona, eu não faço a menor ideia como é que isso funciona e como é que ele detecta que isso é, é vírgula. Se você aí é engenheiro ou trabalha com essas coisas aí, comenta aqui no canal como que esse troço funciona, porque eu não faço a menor ideia. Eu sei que é muito mágico isso, você bota na parede e a gente fala onde você pode furar, onde você não pode. Então, essa é uma das grandes diferenças entre as casas do Brasil e aqui do Canadá. As paredes são feitas de um modo diferente aqui. Uh, se eu não me engano, elas são feitas desse modo, na verdade, para ser um pouco mais aquecido no inverno também, tá? E acho que por causa de custo também. Deve ser bem mais barato fazer uma parede desse tipo do que uma parede né, de, uh, de tijolo, né? De alvenaria, né? Então vamos lá. Movendo aqui pra... Movendo é foda, movendo, né? Moving. Moving movendo. to... Moving to... Outra coisa interessante aqui do Canadá é que normalmente as casas não vêm com a máquina de lavar e máquina de secar. Normalmente fica dentro do prédio as lavanderias, onde é aquelas que você coloca uma moedinha e você lava a sua roupa. Felizmente, no nosso prédio, como é um prédio mais novo, eles entregaram pra gente com a máquina de secar e a máquina de lavar também. Então a gente tem essa mini lavanderia aqui pra gente, que a gente coloca os produtos aqui. Uma outra grande diferença também do Brasil pra cá é que como aqui faz frio na maior parte do ano, aqui a gente tem máquina de secar. Em basicamente todos os lugares, porque não tem como você colocar a roupa lá fora Porque ela vai congelar e não secar, basicamente Agora a gente vai para a melhor parte da casa, que foi um quarto que eu montei E que eu sempre quis ter desde moleque Então, bem-vindos ao meu Gaming Room Man's Cave Então, esse é o segundo quarto da casa Aqui eu montei toda a minha, a minha base de games aqui Então eu tenho todos os meus jogos do PS4 uh, O Switch, o Xbox, o PS4 tá ali no chão, tá meio bagunçado ainda Eu tenho a minha guitarra e aqui a gente montou uh, o nosso espaço de lazer aqui da casa. Então a gente sempre quis ter um espaço onde a gente pudesse... Trabalhar num lugar 100% focado no trabalho e um lugar que a gente pudesse só relaxar sem pensar em trabalho, sem ter nada que lembre o trabalho. Então, a gente montou esse quarto e eu e a Paula, a gente acaba ficando uma grande parte do tempo à noite quando a gente termina de trabalhar, a gente fica bastante aqui porque o resto da casa ainda não está pronto também. Então, a gente costuma ficar bastante tempo dentro desse lugar. E outra coisa interessante é o seguinte, uh, esse apartamento ele é considerado um, um apartamento de dois dormitórios mais den O DEM é como se fosse, na verdade... Uh, um, um lugar onde você guarda coisas, um depósito dentro da sua casa, né? então a, às vezes os dem são bem pequenos uh, e às vezes acontece do DEM que a gente tem aqui, que é do mesmo tamanho do quarto então assim, na nossa cabeça de brasileiro uh, é um apartamento de três quartos a única diferença entre ele ser um quarto ou ele ser um DEM é que ele tem um closet dentro do quarto então aqui no Canadá só pode ser considerado quarto se você tiver um closet dentro dele. Lá no nosso escritório a gente não tem. Então eles consideram esse apartamento até um pouco mais barato por ele ser dois dormitórios mais den. Outra coisa engraçada aqui do Canadá é que normalmente os quartos não tem luz no teto. Então Aqui nesse apartamento, eu acho que porque ele é mais novo, o prédio é novo e, e esse apartamento ninguém nunca morou ainda. Uh, eles têm luz no teto aqui, né? Hey Google, turn on all lights. Então aqui eles têm luz no teto, o que normalmente não tem em, no, nos apartamentos mais antigos. Eu, eu não entendo porquê disso. Eles costumam dizer que é um pouco mais cozy, um pouco mais aconchegante, diríamos assim. E aí normalmente o pessoal usa essas lâmpadas, né, ou usa, usa alguma luminária desse tipo para poder iluminar o ambiente, iluminar o quarto, comprar abajur e tudo mais. Fica um pouco mais confortável, né, mas eu preferiria realmente ter a luz no teto, como tem aqui. Esse apartamento também, ele tem um banheiro a mais, que é um banheiro de visitas, então isso pra gente fez uma diferença muito grande porque eu e a Paula a gente não gosta muito de dividir o banheiro. Então a gente meio que dividiu, esse é o meu banheiro, e eu vou mostrar pra vocês o banheiro da Paula, depois vocês vão ver que o meu é muito mais organizado, né. Então uma outra coisa diferente aqui no Canadá é que aqui as banheiras, os banheiros e banheiras, né? os banheiros têm uma banheira, né? normalmente, e não tem box, né? tem ah, essas cortinas aqui, você compra a sua própria cortina, essa aqui a gente comprou na Ikea, então ah, os banheiros normalmente vêm sem nada, sem cortina e não tem box, então isso é, isso é muito estranho. Nesse apartamento a gente tem um, o banheiro da Paula tem box, mas esse daqui é um modelo 100% canadense, americano, que vocês vão encontrar na maioria das casas que é com, a, com as cortinas e outra coisa interessante é o seguinte não são todos os apartamentos mas a maioria deles também tem a, o, o aquecimento central aqui ó e a gente consegue ligar o aquecimento quando estiver bem frio a gente consegue ligar em cada cômodo então a gente tem aqui um termostato e a gente consegue a, ligar a, o aquecimento só no banheiro eu não vou ligar agora porque senão a gente vai torrar aqui dentro que tá bastante calor então a, a gente consegue ligar aqui no banheiro, consegue ligar em todos os quartos, em todos os cômodos, a gente tem o um aquecimento também. Todas as torneiras do Canadá também tem aquecimento, então quando você liga aqui a água já sai quentinha, tá bem quente na verdade. Então ela já sai bem quentinha a água aqui, tanto, tanto fria quanto quente, né, você consegue escolher aqui. E isso é muito comum aqui no Canadá, de você ter água aquecida em todos os lugares, né, afinal é um país que neva é difícil você lavar a mão e quando tiver nevando aí quando tiver frio na água fria né E agora eu vou mostrar pra vocês a sala aqui de casa a gente ainda não terminou de fazer tudo que precisava fazer aqui na sala ainda falta comprar algumas coisas, televisão, alguns móveis pra gente botar por aqui mas essa é a maior sala que a gente já teve na vida Caralho! Fuma! Caralho! A gente nunca teve uma sala com um pé direito tão alto desse, e também não é comum de você achar apartamentos como esse. Então vamos falar um pouco da cozinha aqui também. A, a principal diferença do Brasil a, é que normalmente, né, normalmente no Brasil não tem, por exemplo, máquina de lavar louça. Né? Então, é, quando você vai alugar um apartamento, não vem com máquina de lavar louça. E isso daqui foi uma coisa que salvou o nosso casamento, meu e da Paula, porque a gente odeia lavar louça. Então ela vem com a máquina de lavar louça, é, normalmente vem com uma geladeira, essa aqui é geladeira bem nova, ela é 100% nova, né? Ah, os fogões aqui também já, já vem incluso no apartamento, só que a grande diferença é que na maioria das casas o fogão é ah, elétrico, ele não é de fogo. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu não gosto de fogão elétrico. E já vem com micro-ondas aqui também. Ele já vem embutido. E o legal é que aqui eu não sei, os caras já fazem o projeto meio que certo, porque o micro-ondas também já é a luz aqui da, do fogão. Então isso é bem legal. A gente consegue trocar a iluminação. É um ah, sim. E o micro-ondas, além de ser a luz do fogão, ele também é o exaustor aqui. Então a gente consegue ligar e desligar o exaustor e ele já fica no micro-ondas. Isso eu acho bem interessante, a maneira como eles constroem. Isso é uma coisa que vocês vão ver na maioria das casas canadenses mesmo. Isso vocês vão ver. É, micro-ondas, fogão, lava-louças, geladeira. É uma coisa bem comum de já se ter nas casas. Os eletromésticos aqui, eles são da casa e não da pessoa. Então tem essa grande diferença também. Tem uma grande diferença também é que o fogão ele é em Fahrenheit e a gente fica ah, bastante confuso quando a gente vai cozinhar alguma coisa porque ele está em, em Fahrenheit e a gente nunca sabe o que fazer então quando a gente vai cozinhar alguma coisa ele tá aqui 415 a gente fala meu Deus o negócio vai explodir aqui dentro, mas não é Fahrenheit e a gente sempre fica confuso com e... o que tem que fazer. E os fogões tem esse design estranho, mesmo os novos. Então, passando aqui pela sala, a gente tem aqui a nossa mesa de jantar, que provavelmente não vai ficar aqui por muito tempo, a gente vai vender ela. Ah, e outra coisa interessante é as tomadas aqui, elas são diferentes. Se eu não me engano, esse padrão era o padrão que tinha no Brasil há uns anos atrás, que é o padrão dos dois risquinhos, né? E aí tem o terra aqui embaixo, que nem sempre tem... Uh, o terra, mas né, a maioria já, a maioria entra nesses dois risquinhos aqui. Eu acho que isso era o padrão brasileiro há uns anos atrás, há uns bons anos atrás, se não me engano, né? Me corrija aí se eu estiver errado. E outra coisa interessante, falando sobre o aquecimento aqui do Canadá, a grande, grande, grande maioria das casas, muito difícil você achar uma casa que não tem, é um aquecedor central, como eu já mostrei lá no banheiro, e aqui lá é pequenininho porque é um cômodo menor, aqui na sala ele é bem grande, tá vendo? E aqui a gente tem uns dois ou três... Uh, aquecedores desse tamanho, e aí no inverno vocês vão ter que acompanhar lá nos stories deoteiras e arroba intercâmbio, ou no arroba porque a gente vai fazer stories lá no Instagram depois para mostrar como é que vai funcionar nessa casa no inverno também, e eu tô louco para ver isso aqui com neve. Agora eu vou mostrar o nosso quarto para vocês, passando aqui pela intimidade do Deote e da Paula, vamos rir, vamos rir! Que é isso, meu Deus? Então esse aqui é o nosso quarto, e uma grande diferença é que as camas Queen aqui, por exemplo, no Canadá, elas são menores do que as camas Queen do Brasil. Então os tamanhos dos colchões vocês vão achar um pouco diferente quando vocês chegarem aqui, mas assim, nada que, que a gente não, não, não durma bem, sabe? É uma cama até suficientemente grande para mim e pra Paula, então pra gente tá ok. E aqui nesse quarto também a gente tem o que eles chamam de walk-in closet, né? Que é, na verdade, o closet aberto. aqui do lado, uh, e aqui como não tem janela, a gente tem esse exaustor aqui também para sair o cheiro da bosta. que Não é para isso, é o vapor do banho! Ah! Caralho, que absurdo! É, então, a gente tem esse exaustor aqui que é para sair o cheiro da bosta e o vapor do banho. Impressionantemente, esse banheiro, ele tem boxe, tipo, foi uma das coisas que fez a gente alugar esse apartamento porque o banheiro tem boxe, a gente gosta bastante. Uma coisa curiosa aqui no Canadá é que os banheiros normalmente não tem ralo, então assim, Dentro do box, obviamente, tem, né? Nas banheiras tem, porque, né? enfim, você vai tomar banho e melar tudo, mas não é. Mas no banheiro em si, aqui no banheiro não tem ralo. Então, normalmente, a galera lava o banheiro, limpa o banheiro, com um pano mesmo, né? E não jogando água de balde, que nem a gente tá acostumado no Brasil. E pra finalizar, eu vou mostrar a varanda de casa aqui pra vocês. Essa também é a maior varanda que a gente já teve na vida. Então, a gente, a, a gente começou a fazer aqui o, o nosso chãozinho, esses... Uh, esse, essas madeirinhas aqui a gente compra na Ikea uh, Não é muito caro para fazer Então assim, depende de, quanto, de qual tamanho você vai fazer uh, Fica bem legal e dá um toque diferente na varanda também né? Então aqui é muito comum as varandas terem esse chão aqui né? Terem esse, esse tipo de chão eu, assim, eu sempre vejo isso em todas as varandas Eu não sei que material é esse, mas eu, ele sempre tem esse tipo de material na varanda Mas aqui ainda vão vir alguns móveis Então a gente vai mover um pouco esse chão Por isso que a gente não fez todo ainda Mas aqui ainda vão vir alguns móveis, sofá e tudo mais ao longo dos próximos meses E aqui é uma área onde a gente recebe os amigos Tem uma churrasqueirinha ali do lado A gente recebe as pessoas aqui É um clima gostoso aqui também A gente tem uma vista legal né? Não é tão legal quanto a downtown Mas a gente tem uma vista bacana daqui Principalmente um cara bêbado caído ali na... Na frente ali, ó, do chão. O que que tá acontecendo? Não sei. O que que é aquilo? Eita porra. Tem uma pessoa no chão, Babs. Que... O que que tá acontecendo ali? Na vizinhança. E pra finalizar também, fala aqui que as paredes elas são de madeira, né? que então você vê aqui que é bem que é aparente de madeira. E assim, se ah. pegar fogo, fodeu, cai o prédio inteiro, né? É. Não tem o que fazer. Pegou fogo, já era, morreu. Você pode aproveitar e mostrar aquele ali, só pra mostrar como eles constroem, que eles ah. constroem com madeira. E uma curiosidade pra vocês, pra vocês entenderem quando eu tô falando que os prédios são construídos de madeira, olha ali, ó. Olha como é que tá ali, ó. Então os prédios são todos construídos nesse negócio aqui. Se você é engenheiro, o construtor, sei lá, comenta aqui que negócio é esse, que a gente não sabe como é que funciona. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa nova casa. Essa é uma das primeiras mudanças uh, que a gente fez né, nesses últimos tempos. A primeira mudança nossa aqui no Canadá. Uh, obrigado por acompanhar o canal. A Cissa também está aqui agradecendo a todos vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar. Aí a gente se vê num próximo vídeo, beleza? Um beijo de ótimo pra vocês e até a próxima.